Oi, tudo bom com vocês? Eu tô aqui me ajeitando para variar. Pronto. Boa noite, pessoal. Atrasei um pouquinho, né? Pra, como sempre, mas é que o celular tava sem bateria tava com pouquíssima bateria. E quando eu começo a falar, né? A gente pega aí, no, calcula de um, de um tempo, mas vai outro e mais outro. E o pessoal já tá entrando, que legal! Tão vindo, a Florinda já tá aí, tudo bom, Florinda? Ah, eu adoro coraçãozinho, vocês podem mandar bastante coraçãozinho, curtir bastante. E hoje o tema, né? Eu acho assim, interessante, porque eu tava esperando, que bom. É, hoje o tema vai ser assim, é, espiritualidade e espiritismo, né? O espiritismo, no geral, às vezes a pessoa confunde umbanda com espírita... É, Candomblé com espírita, com isso e com aquilo, posso até depois explicar a cada um deles, né? Como é que funciona, mas por exemplo, O espiritismo mesmo, ele é um pouco diferente da Umbanda e é um sincretismo, né? A Umbanda do catolicismo com o candomblé, e aqui tem mais uma pessoa que a Sônia larguei. Minha aula online para estudar aqui. É mais interessante. <risos> obrigada, Sônia. Aqui é divertido de vez em quando, né? Muito obrigada. Pessoal, vocês estão me curtindo lá no YouTube? Estão se inscrevendo? Pelo amor de Deus, eu preciso chegar nos mil. Né? Que também, quem mandou eu começar tarde lá no YouTube? Eu tinha que ter começado há muito tempo. Porque em breve eu quero fazer direto por lá. Né? vê se vocês se inscrevam bom voltando então as pessoas confundem né por exemplo o espiritismo é misturado com o catolicismo catol o catolicismo misturado com a umbanda, com o sinc um sincretismo com o candomblé deu um sincretismo chamado umbanda mas isso não quer dizer que no candomblé também não haja um certo sincretismo hoje em dia. Por exemplo, a gente vê pessoas que estão, tem muitos centros né, que já estão misturando um pouco, então tem o candomblé, porque o candomblé é puro, puro mesmo, ele não, eles não incorporam, não, não incorpora. Eles chamam os orixás, tem o, a mãe de santo, pai de santo tal, mas não tem incorporação. Tem a dança dos orixás, tem toda aquela, a, aquela coisa bonita, né? Festiva, aquelas músicas, a, eu adoro batuque, tem né, os, os atabaques tal, mas não tem incorporação. Mas, por exemplo, no, já no Na Umbanda tem, porque é uma mistura, né? Então na Umbanda, por exemplo, eles vêm Preto Velho, vem caboclo, ciganos, tem várias linhas, uh, os baianos, uh, vem vem muitas linhas, depende muito de cada de cada pai de santo, de cada centro. E isso é muito legal porque Uh, a pessoa, né, que for frequentar, é, ela vai se encaixar num desses. E não quer dizer que não Umbanda não tem orixás. Lógico que tem, pois uh, é a base, a sustentação tanto de uma como de outra uh, de outra crença ou religião, vamos dizer, é, são justamente os orixás, né, que são que são as sete linhas, mas tem muito mais que essas sete linhas e é um negócio assim, é muito lindo, é muito bonito, é algo assim cheio de vida, né? Não é aquela coisa de ficar, oh, não, sabe? Ai, vou rezar para o nosso senhor. Não, porque é uma atração, né? É algo forte, é algo bonito. Se Deus é alegria, felicidade. Então, não precisa ficar... Né? Vamos fazer a coisa vir de uma maneira muito gostosa. E o Espiritismo, que eles ficam né, em volta da mesa. Tem a mesa branca, que eles chamam de mesa branca, Espiritismo. E, e no Espiritismo, eles invocam os Espíritos sofredores, mas vem uma linha toda de Espíritos para ajudar porque é muito bonito, mas ele tem muita crença também muito semelhante ao catolicismo, né? O negócio de caridade, de irmãozinho daqui, irmãozinho de lá, é legal, é. Tá, mas esse negócio de muito irmãozinho, irmãozinho, irmãozinho, eu falei que é aquele que tá lá no <risos> enfiado lá em algum buraco não é meu irmãozinho não, né? Mas é aquela coisa, muito eu, eu respeito tudo, né? Mas eu prefiro uma linha mais assim, né? Mais a tabaque, mais esse tipo de coisa. Então, a maior dúvida das pessoas, qual é? Né, Sônia? Né, Florinda? Qual é a maior dúvida? Armin? falam que todos nós somos médios, nós estamos aqui nesse plano e nós temos uh, uma certa se uma sensibilidade ou não, uma percepção ou não, mas eu nunca me percebi como uma pessoa que precisa incorporar ou que é médium, o, o, do que que, como se destrincha isso? Pois agora eu vou, eu vou falar com vocês e eu gostaria, eu quero hoje que vocês participem. Hoje eu tô lendo tudo aqui bonitinho, tá bom? Mas esperem eu responder para um para depois entrar para o outro, porque aí vai, vai descendo aí as informações e eu não consigo acompanhar, gente. Vamos começar pelo Beabá. independente dessa quarentena, independente de qualquer coisa, vocês estão percebendo que o nosso planeta está sofrendo uma revolução. Revolução de transformação mesmo, né? E tudo que é transformação é uma revolução, não é uma reação, é uma revolução. O que eu tenho percebido muito fortemente... <coughs> É a pessoa chegar para mim, chegar para nós e dizer assim. Arme, eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou percebendo, eu estou, e, alguma coisa em mim, será que isso é real? Aqueles sonhos, né? Bem, uh, bem significativos que às vezes dá, dá até a impressão de serem pesadelos, acontecendo. Você já percebeu isso? Aí a pessoa chega e fala, mas eu não sinto nada. Eu sinto, mas eu não sei o que, que é, porque eu nunca percebi nada, não, sabe? nunca me liguei porque a pessoa tem medo, tem medo, né? E, porque na cabeça das pessoas, da maioria das pessoas é assim. Se eu abrir o meu campo, eu posso receber um espírito incorporar em mim? E aí eu não sei lidar com isso e como que eu vou voltar? E se aquele espírito ficar comigo? A maioria das pessoas pensam nessa besteira, né? E, e eu não quero ser médium, eu não tô afins de deixar ninguém entrar no meu corpo... Eu não quero incorporar. Eu não quero isso. Eu não quero aquilo. É muito comum esse tipo de coisa. Pois eu vou dizer pra você uma coisa agora. Viu, bonitinho e bonitão? Todos somos médiuns. Independente da crença, da religião. Independente de qualquer coisa. E não é porque você... Não quer ser médium, que você vai deixar de ser. E também observe o quanto a tua percepção fina, por mais que você não queira, está mudando. Você percebeu? De repente você fala: ah, Eu tô sentindo uma coisa estranha, ah, Parece que veio uma voz na minha cabeça, falou alguma coisa, de repente veio uma palavra e eu em seguida, deu um significado aquilo e de, uma, de duas palavras que vieram eu montei toda uma história. Como é que é isso? Como que está funcionando? Não, mas, não, mas é, é bobagem, é bobagem, não é? Não é bobagem. Gente, nós estamos tendo uma mudança muito grande. Onde? Onde? A princípio, nós não sabíamos usar o potencial do nosso cérebro. Porque o cérebro, né? Ele é racional. Ele é racional. Ele é a formação de células e do sistema neural, sistema nervoso, pá. pá, pá, pá. Mas como eu sempre disse para vocês, que nós que as nossas glândulas e hormônios, sempre disse. Pode assistir nos outros vídeos. Eles são espirituais. São espirituais. E nós não soubemos utilizar o nosso cérebro, essa máquina perfeita. E ainda ficamos na fase primitiva. Quando nós ficamos na fase primitiva, o que, que aconteceu? Né? O nosso cérebro, ele ficou primário. É, ele é assim, ele, nós usamos muito pouco ele. Né? Por exemplo, se nós usássemos muito mais o nosso cérebro, que fosse 20%, não existiria Alzheimer, não existiriam doenças neurais, como nós vemos que é, aos montes, né? é, que existem aí, é, não, não existiriam esse tipo de doenças, existem pela atrofiação e pela falta de ligação do, do sistema neural. Por quê? Porque nós não damos importância ao nosso cérebro. Nós pensamos que estamos pensando legal. Só que a nossa mente, o nosso espírito, ele está agora nos envolvendo com tudo. Durante muito tempo, o nosso espírito ficou quieto, né? Ele ficou quieto em que sentido? Uh, nós tínhamos que entrar num processo evolutivo e para entrar nesse processo evolutivo, para chegarmos no zoo, hoje, essas reencarnações todas, para quem acredita, eu acredito piamente, uh, nos deram a oportunidade de evoluirmos espiritualmente e viemos à matéria e viemos na carne, né, que são as células e, de repente, nós estamos percebendo que as células, as informações neurais, tudo isso é muito limitado, é muito limitado. Se é limitado, como que eu, hoje, eu tenho informações que estão vindo para mim sem saber de nada e da onde isso tá vindo. Como hoje, ó, presta atenção no que eu vou falar. Eu consigo ter a sensação que eu tô conversando com aquela pessoa que eu conheço e ouço a voz dela na minha cabeça. Ou vocês ainda não tiveram isso? Não, eu, eu produzi a voz da pessoa e eu acho que, a né, minha cabeça que produziu, é impossível ter ouvido. Não, você ouviu. A telepatia. Ela, o, o, você veja, esse processo quantum, né? O quântum, ele está tão forte, ele está tão presente que ele nos atingiu. E quando ele nos atinge, nós já estamos praticando a mediunidade. Sacaram? Nós estamos entre o céu e a terra. Vocês entenderam o que é mediunidade? O nosso espírito, ele incorpora o nosso corpo e de repente a mediunidade. Quando nós... Não damos importância, presta atenção, quando nós não damos importância a essa força que está vindo com tudo atualmente, que está querendo nos, assim, nos favorecendo e nós não enxergamos, nós vamos dar vazões a dois tipos de espíritos obsessores que grudam pela nuca e vão mandando informações negativas para eles nos puxarem, né? Drenarem a nossa energia. <coughs> E nos dominarem, como eles querem. E, e com isso, comprovarem que eles estão dominando parte do planeta. Ou temos consciência da nossa mediunidade. E temos o discernimento dos que vêm nos auxiliar. Sacaram? Quando você admite que você não está só. Porque não adianta falar, olha, ali tá cheio de espírito, ali tá cheio, não adianta. Por exemplo, você às vezes pensa que tá fechado, fechada, e se enfia no meio de uma cracolândia. Você tá protegido ali? Você está protegido ali? Olha o, a, a sensação que dá, a coisa ruim que dá, a... Dá, dá, uma, dá uma coisa assim, sabe? A energia da pessoa cai completamente e, e, a, e, e aquela energia avassaladora, negativa, puf, incorpora. Sem você perceber. Mas você percebe o mal-estar. Você percebe a indução. Você percebe o seu procedimento, é, a, a, a queda da sua energia e não consegue explicar, no entanto quando você entra num lugar onde existe luz, onde você se sente em paz, onde você parece que recebe um banho energético dessa fonte quântica você se sente como revitalizado, né? Muito revitalizado. Então, você é médium. Lógico que você é. E você não sabe se favorecer disso. Por que que existem pessoas que se dão muito bem, Outras que são medianas e outras que se dão mal. Todas as pessoas que estão sofrendo ataques obsessivos ou estão acompanhadas de obsessores, de encosto, de não sei o quê, ou favorecem esse tipo de energia, estão mal? Não. Não, é só olhar lá os políticos, né? Não, não. Mal dentro deles. Mas naquilo que se diz financeiramente, eles já estão rendidos. E, e não adianta falar para eles terem remorso, peso na consciência, peso nisso. Não, não tem. Eles não têm noção. Eles não têm noção. Eles já estão rendidos. Eles já estão vendidos. Entenderam? Outras vezes, você pega a pessoa que tá lá na vidinha dela, bem, tranquila, tem uma, uma, uma condição melhor e tal. Essa pessoa tá bem. Ela tá bem interiormente, ela vai passar coisas boas, porque quem recebe tem que saber doar. Tem que saber doar. Não adianta você receber fluidos legais dos seus Amigos espirituais. Quando eu digo espirituais, eu vou também colocar extra galácticos. E deixar aquilo só pra você. Vai chegar uma hora que essa energia vai inverter. Ela não vai mais prestar. E a tua cabeça vai ficar confusa. Por quê? Porque você, como médium... Inconsciente, não sabe que é, está sendo um portador de transmissão de ajuda para os outros. É? Você está recebendo, você está se fluidificando, você está tendo esses pensamentos. Poxa, eu preciso ajudar, eu preciso contribuir, eu preciso fazer. Ai, esse mal-estar que eu tenho de vez em quando, acho que é coisa da infância. Não é também, mas não é. É você deixar aquilo reservado dentro de você e não doar. Sacaram? Pessoas que têm esse potencial energético... O potencial de poder receber essas energias fluídas e boas. E que fica com o corpo, às vezes, até pesado, mas está bem. Às vezes, vem aquela angústia, mas não é uma angústia. Ela percebe que veio, mas ela não explica de onde. Às vezes, ela está com excesso de energia. Ela está precisando ajudar... A pessoa... Da onde veio aquela angústia? Eu trabalho direto com isso. Eu sei como que é. Ela precisa ter discernimento... Se é dela ou não. Sacaram? E mandar... Naquele momento... Aquela energia... Que veio pra, através dela... Para ajudar a outra pessoa. Sacaram, gente? Quantas vezes você é médium? Quer ver uma coisa? Quantas vezes você está parado? Aí, de repente, vem... Puf! É, é intuição? É, não, é mediunidade. A intuição é diferente. Onde eu vou explicar para vocês o que é intuição? O que é premonição? Como que é? O, o que é... Sabe... Uh, de repente, vem uma, uma ideia. Bom, é todas essas coisas. Então, uh, você vai perceber que vem uma ideia. Fulano não está bem. Fulano está tá precisando de você. O que, que acontece? Aquele fulano, ele canalizou você naquele momento, ó, entrou em conexão, entrou, porque já os canais estão abertos, não adianta dizer que não estão. E mandou recado pra você, sem perceber, porque lembrou de você, lembrou assim, poxa, eu não tô bem hoje, como será que tá fulano? Tá? Você imediatamente entrou na sensação do fulano, da pessoa que não estava bem. Presta atenção numa outra coisa, tô dando dicas, tá? Por enquanto. Você tá lá, de manhã você acorda, não aconteceu nada, tá tudo normal, tá tudo bem, tudo bem. Sabe, que financeiramente você tá legal, tá protegido, tá com o teu futuro relativamente garantido, porque aqui não tem nada garantido, mas tá tranquilo, ah, tá ah, afetivamente, tá bem. Você tá bem com você? Aquele peito apertado. Aquele peito apertado. Aí você fala, meu, deve tá vindo alguma memória da infância. Tô lembrando do meu pai, tô lembrando da minha mãe, da avó, da Esquizinha, de não sei quem. Ah, mas acho que era porque meu pai me batia e eu devo ter sonhado com isso. Sabe essas coisas? Não, não, não, não, não, não. Você está sendo um canal, um canal que está contribuindo com esse peso... Que alguém que lembrou de você ou alguém está mandando. E você entrou na do outro. Para poder, naquele momento, ajudar. Quando você assume que existe essa sensibilidade. Que existe essa mediunidade. Médio não é quem fica lá incorporando, recebendo. É legal, bonito também, mas não, não é, gente. Tá? e que você está auxiliando alguém, imediatamente o negócio para. A, a, aquela angústia, aquela sensação, aquela dor de cabeça, aquela dor na perna, aquele... Sabe? Imediatamente acaba e você consegue contribuir com aquela criatura. Sacaram? Nem todo mundo... Recebe eu, por exemplo, eu tenho. Eu sou super sensitiva. Quem trata comigo, quem me conhece, quem me ouve narrar, sabe disso. Falou aqui já, eu já puf, saquei o que é. Eu dou para pessoa, mas eu, eu pego de volta, porque eu aquilo, o que eu tô dando, a minha parte, eu pego, o que eu vou dar para ela, deixo, mas precisa ser tratado, precisa ser trabalhado, tá? Agora. Eu não incorporo, nunca incorporei, nunca, nem sei como que é, não. Mas eu abro meus canais para entender você. Eu sou médium daquela pessoa viva ali e tem o meu campo de proteção. Que está precisando, sacaram? Então, o que, que é a mediunidade? Todos nós somos. A minha é a percepção que eu tenho de você. E também vem as informações de como fazer você proceder na vida. Por que, que você está travado? Que aí eu chamo da técnica que foi criada por mim com auxílio lógico Dessa mediunidade que veio de algum lugar. Mas que veio de uma forma maravilhosa, onde por nenhuma vez eu incorporei, mas eu sinto magnetismo. Entenderam? Vamos fazer um exercício, vocês que estão aí? Mas vocês vão me dar resposta aqui pelo vídeo, tá? Vocês vão escrevendo depois. Eu quero que vocês façam isso. Coloquem qualquer mão. Qualquer mão. E põe essa mão para Põe aqui, ó. No peito. Põe no peito. Eu ia dar outra coisa, mas vou dar esse. É, põe aqui no peito. E... Vão fazendo esse movimento, mas aqui, não é aqui embaixo, aqui ó, entre o laríngeo e o cardíaco, né, o chakra. E vão fazendo esse movimento sem encostar a mão no peito. Vocês vão ver o que vocês vão sentir. Pode começar a fazer e deixa a mão bem solta. E vai chegar um momento que a tua mão vai começar a puxar. Ele vai entrar nesse magnetismo. Ele vai entrar nessa onda vibratória. Ele vai entrar nessa... Você vai ver o quanto você é eletromagnético. E todos nós somos. Isso é mediunidade. É. Isso é mediunidade. Por quê? o magnetismo da Terra, né? Que é o carbono. Ele, você tem ele no corpo, ele está agindo a teu favor. Então você vai sentir nesse movimento alguma alguma sensação que está embutida aí dentro. Tanto pode vir uma sensação de alívio, como pode vir uma sensação de peso. Eu, por exemplo, eu fiz um pouquinho, eu senti de peso, porque eu tô canalizando alguma coisa aqui. Conversando com vocês. Mas, Armin, ah, não é religião? Não! Não é religião. É Espiritualidade e ciência. A ciência, ela existe porque a espiritualidade existe. Observem bem a vocês, gente. Por exemplo, quem consegue ir para o fundo do oceano sem o escafandro? Fala. O ar. Você precisa estar todo preparado, todo paramentado, enfiado naquele troço lá. E você vai descer e vai ter o canal ligado lá em cima. Alguém te protegendo. Você está sendo o médium daquela pessoa. E aquela pessoa, seu médium. Sacaram? Na hora que terminar, o socorro vem e vai te tirar de lá. Você viu tudo que tinha que ver, aonde seus olhos perceberam e você vai ser puxado. Nesse momento, você vai receber ajuda de alguém. E você precisa confiar muito na qualificação dessa, daquela criatura. E aquela criatura, ela precisa confiar que você vai liberar o seu corpo para subir. Sacaram? Isto é um exemplo da mediunidade. Eu pergunto para vocês, assim, quem aí já fez tratamento comigo? Eu não sei se tem alguém que já passou por mim, já fez alguma coisa. Como que eu consigo olhar para a pessoa? Vocês também podem conseguir fazer isso. Lógico que a gente vem com alguma coisa às vezes mais, né, já desenvolvido ou não, mas não não é uma coisa é, o bicho de sete cabeças. É que ninguém se abre. Ah, como que eu consigo olhar para a pessoa na hora vem aquele magnetismo? E eu digo assim, eu vejo você, a pessoa pensa que eu sou vidente, mas eu não vou dizer que eu não seja, tá? Não vou dizer que eu não seja, mas é uma vidência que eu vou buscar uma informação para auxiliar aquela pessoa. Que houve alguma coisa dessa maneira na tua vida e que te prendeu ali. Vocês percebem que quando eu mando aquele recado mediúnico, não incorporado, mas eu tô sendo uma médium, daquela criatura naquele momento, quando você manda aquele recado, a criatura, ela percebe da onde vem aquele sintoma? Sacaram? É demais, né? Você já fez isso com alguém, não fez? Olha, me bateu um negócio na cabeça. Você entrou na pessoa. O teu canal foi lá e fez pufti. Entrou. Entendendo? Você foi escafrando o que estava lá em cima do barco, no navio, protegendo o outro com aquele a, o oxigênio lá, né? mandando oxigênio para escafran, o escafandro. Sacaram? E naquele momento veio. As pessoas que se negam a isso, que eu conheço algumas que se negaram, elas achavam que elas tinham um potencial mental muito forte e começaram a puxar para o mal e para conquistas materiais derrotando o outro. Essas pessoas hoje têm sérios problemas neurais. Elas vivem à base de remédios. Elas vivem à base de tomar remédio para dormir, tomar remédio para acordar, mas é tipo assim, 15, 20 remédios por dia, porque senão elas começam a ter problemas... Uh, de, de colaptar, de, de não ficar legal. Elas saíram da mediunidade. Elas saíram de um sistema que nós naturalmente temos e se desligaram espiritualmente. Não que elas não estão no espírito delas. O espírito delas se desligou de todo um contexto de um espírito mediúnico legal. Então, elas estão no pior. Elas servem de alimento o tempo todo, porque o alimento delas é o remédio, que é o alimento do espírito que está lá, é aquele quantum negativo. Sacaram? Ai, Armin, mas eu tomo um remédio porque eu tive síndrome do pânico, é diferente. Você precisa tomar aquele remédio, mas não precisa ser a vida toda. Quando você percebe que aquela síndrome do pânico não foi só tua, que veio junto com vários outros canais, você começa a mudar. Ai, mas eu fico com sensação que eu quero me matar, que eu vou morrer. Qualquer... Parece que aperta, dá um negócio, que o coração vai parar. Pois é. Você pegou, que tá muito comum esse troço aí. Várias pessoas com esses sintomas. Juntou com o teu, que você não sabe lidar com você. Né? E enfiou isso lá dentro. Esses canais estão te desfavorecendo. Se alguém fez o exercício que eu pedi, pode parar. E me dê um retorno que eu gostaria de saber o que vocês sentiram. Eu não sei se vocês estão escrevendo aqui. Sônia, sim. Agora que eu vi, gente, desculpa. Valéria, boa noite. Florinda, a gente. Eu adoro, né? Denízia, boa noite. Sônia... Sim, as antenas de vinil detectam igual do chão, isso mesmo. Cláudia Vidigal, está aqui. Eu, eu não sei, tem bastante gente aqui, gente, agora eu me perdi. Andréia, Oie, boa noite. Regina, a, Márcia Baroni. Oi, Márcia. Tudo bom, minha linda? A Deise, Haruco, Olha, a Deise está sempre com a gente também. Ah, muita gente aqui, ó. então, é, recebeu uma voz através da rádio, mas assumiu já, deixa eu ver, Valéria, recebeu uma vez através da rádio, sim, a rádio, ele pode antenar, de repente na antena, vira alguma mensagem que a gente não entende bem, né, de algum espírito, vem, Ai, mas imagina, gente, pelo amor de Deus, vamos sair da terceira dimensão. O planeta tá pedindo socorro. Tá na hora de nós evoluirmos. Nós já estamos numa quinta dimensão de consciência. E o nosso cérebro está na segunda ou na terceira dimensão. É, sabe, foi até... Positivo, de uma certa forma, é ignorante o que eu estou falando, é, mas tudo bem. Foi até positivo <coughs> o nosso cérebro ser limitado. Diante da grandeza que ele tem, ser essa máquina meio limitada. 10%, 15%? Acredito que sim. Foi positivo no sentido de hoje... Nós sairmos desse racional puro e entrarmos no racional junto com a espiritualidade para podermos compreender o que acontece conosco e com as demais pessoas. Compreender por que a causa e para que nós viemos para cá. As nossas reencarnações. Compreender que nós não estamos aqui à toa. Gente, pessoas que não acreditam, eu pergunto assim, não, nós somos resultado do espermatozoide do óvulo meu? Pra, como isso foi criado? Para para pensar. Como que a humanidade foi crescendo, chegou onde tá? A troco do quê? Entenderam? Tudo, bora se inscrever, gente. É isso mesmo. <risos> Vamos fazer uma coisa. Eu vou anunciar uma palestra, mas tem que ser presencial, tá? Porque eu ainda não tenho a plataforma. Eu não sei mexer nesse negócio de Zoom e não sei o que. Também não quero nem aprender. Vai ter, vai ser montado. Né, que tem quem está fazendo isso para mim, mas nós podemos combinar uh, de vocês se inscreverem para ir lá no meu consultório, vai ser liberado agora. Eu posso atender até cinco pessoas, fazer grupo, alguns grupos de cinco, onde nós vamos sentar um pouco distantes um do outro e trabalharmos isso. E falamos a respeito disso, Esther Rambo. Boa noite. Boa noite para você também. Agora, como vocês vão se inscrever? Eu vou dar o meu WhatsApp. E aí eu explico direitinho, porque eu vou começar a bolar agora, tá? Vocês sabem que eu sou muito impulsiva, assim, nessas coisas. Uh, sentir o centro da palma da mão quente, como se estivesse como se tivesse raios de energia. Vocês viram que a Margarete sentiu... Todos vocês... Sabe, você sente... Sente... É, é, o meu braço direito ficou dormente e eu suspirei... Olha que linda a Denísia... Vocês percebem... Que nesse momento... Vocês foram médiums de vocês mesmos? Vocês sentiram a própria energia o quanto que é o quanto é é a energia quântica né mas é o quanto dessa energia e vocês e vocês sentiram que vocês podem lidar com os chakras de vocês que não precisam procurar arma para uh, equilibrar chakra não precisa e quando você doa você vai melhorando cada vez mais. Porque quando você doa, gente, ó, presta atenção! Ó, presta atenção! Quando você doa, você está mandando uma coisa boa pelos seus canais? Quando você não doa, você está recebendo merda, é? Uhum. Sabia? É. Vai entrar o quê? Vai entrar coisa boa? Tem coisa boa em volta? O canal tá lá, já abriu, abriu, abriu, abriu, abriu, nós estamos já na quinta dimensão. Se você quer continuar na terceira com esses obsessores, encostos, sei lá mais o quê, fica, o problema é teu. Não usamos pra gente, e às vezes estamos com sensações, é isso que eu tô falando, 80% dessas sensações negativas, ruins, são dos outros. Mas tudo bem se naquele momento você se ligar ao Marcos Kaukian. Renovando sua própria energia, carregando suas energias. Depois ver mais. Vamos ver o que, que é. Ah, carregando equilíbrio emocional. É isso mesmo. Então, quando você... Se liga que você tá pegando, porque pega, pega, eu pego, eu pego. Por exemplo, eu tô aqui falando e eu percebo que tem várias pessoas com trava na garganta. Tem outras pessoas que estão com as pernas super pesadas, do joelho pra baixo. Eu não sei quem é. Mas algumas coisinhas está pegando. Eu vou me proteger, eu não quero. Então, essas pessoas já estão recebendo energia fria que eu citei, que estão com esses sintomas. Já começou a atuar. Mas a ah, minha rápida assim, sim. Lógico que eu vou perceber, vai vir para mim o que a pessoa está precisando, não obsessores. Entenderam? É diferente. Quando eu sou, eu, eu dou, porque eu recebi. Eu vou pegar minha parte, o meu quanto, e o restante é para distribuir a mediunidade. Quando você distribui, o Marcos, vamos dizer, né? Que nós somos antena, a Sônia que está aí. A Florinda vai fazer o quê? Vai receber a energia enviada, que tá no meu canal, pra ela. Por quê? Eu tô falando da Florinda, de repente eu percebo uma dor no braço. Imediatamente eu vou liberar esse canal e irradiar, através desse quanto o que ela precisa. Isso vai como? Através de nêutrons, elétrons, que são forças quânticas que nós temos. Excelente live, parabéns. Obrigado, Mago Jonathan. Um beijo para você, Mago Jonathan. Então, estão percebendo, pessoal? Nós estamos passando não é de hoje, após essa quarentena que está aí para mim já. Sabe, tá me parecendo outra coisa, mas vamos aproveitar, né? Ah, Esther sempre acreditei que eram sintomas, mas ok ah, ah, se, e sentimentos. Hoje sei que não me pertence. É isso mesmo, Esther. Você tem o seu, o seu você conhece. Quando você não tem motivos para que ele comece. E, gente, ainda não tô nem falando pra vocês dos ataques sexuais. Que esses são terríveis. A, Ma a Maria José, a jo, tá aí. Ó, estou lhe assistindo, Armin. Beijo pra você também. Então, gente, é, é uma coisa muito forte. É. é, é eu esqueci o que eu tava falando. Esqueci agora. Deu um corte aqui. Quando nós temos e conhecemos nosso sintoma pronto, já recuperei. Alguém pensou, me mandou recado. Nós sabemos que aquele é nosso. E, e se nós ter, não temos motivo para ter algum outro problema, o pensamento, aqueles pensamentos doentes, né? Por que que eu estou sentindo aquilo? Para para pensar. Poxa, eu nunca tive dor de cabeça. Eu pensei na, lá na na Claudinha, um exemplo, né? Nem sei quem que é Claudinha. E me vê essa dor de cabeça. Ai, ah, mas aí eu vou tomar um comprimido. É da Claudinha a mediunidade, viu bem? É da Claudinha. Não estoure seu estômago, seu fígado, tomando remédio. Vibre para Claudinha. Visualize a cabeça dela no ponto que está doendo na sua, envia uma energia. Ai, ah, que energia? Não sendo vermelha, marrom ou preta, aquela que vier. Aquela que vier. Ou não precisa nem visualizar peça. Entenderam? Ah, mas como que a gente pede? <risos> Pedindo... No veio, ele vai Vocês vão ver que na hora A dor de cabeça vai embora Porque não é tua Tem mais gente aqui Esther, Verdade, Florinda, desde Ó oh, gente, eu tô cansada já Putz Então Você não precisa ser incorporação. Você não precisa ficar se... Pra ir no centro Pra frequentar para começar a, a se limpar, para saber, muitas vezes começo a falar com alguém, parar, a falar com alguém, parar. Depois penso, não fui eu que disse, é isso aí, olha, a Deise já caiu a ficha. É assim mesmo, acontece isso. Sabe, você está pensando, pensando, falando com alguém, não é porque você fala, meu... Opa, menos, menos, oi? Hã? De quem que é isso? Eu tô conversando com a pessoa, por que a pessoa tá conversando? Telepatia! Canal ligado! Sacou? Então, lógico que nós temos problemas interiores, crenças, traumas, blá, blá, blá, blá, blá, né? Mas do nosso não sabemos. E se não sabemos, vamos conhecer. Agora, eu não vou ficar pegando do outro e ficar com aquilo como se fosse meu. Se eu tenho potencial de ajudar a pessoa. Eu, por exemplo, eu vou, eu vou, eu, eu sabe, agora não que tá na quarentena. Mas eu tenho que, que frequentar algum lugar para ter um descarrego, porque eu atendo muita gente. Então, o que que acontece? Eu vou no centro, mas eu vou, eu adoro Umbanda, Candomblé, não de matança. Pelo amor de Deus, tô fora. Eu Nem carne eu como, a Jo sabe disso. Tem algumas pessoas que estão aí, sabem disso. Eu não como carne vermelha, quatro patas, mamíferos. Tipo, da família de, da baleia e tal. Peixes eu como, mas mamíferos Não. Há 35 anos. Eu não suporto ver aquilo. Outra coisa que é incompreensível. Sou contra a matança, não vou ali, não vou ali. E como? Adoro comer aquele bifão desse tamanho. Você está comendo o quê? Você não está comendo cachorro. Lógico, graças a Deus. Você não é China, aqui não é China. Mas está comendo o quê? O mundo animal. Entendeu? Isso não faz parte da cadeia alimentar. Faz parte lá na selva. Para nós, não. Sacaram? Então, gente, comecem a refletir nas mudanças que nós estamos tendo. Eu sou apaixonada pelos caboclos. Ah, amo! Vocês já viram a força de um caboclo? Ah, então sem corpo, ah, não, mas eu sei que eu tenho. E qual é o problema? Eles, gente, o um mundo, o <coughs> um mundo que vocês chamam de espiritual, eu chamo dimensional. Não todos, né? Mas a grande maioria. Porque é como se o espírito estivesse lá e você aqui. É um absurdo isso. Vamos incorporar o nosso espírito, né? Acreditar que ele está em nós. É igual aqui. Só que aquele caboclo, ele teve uma missão. Eu vou ajudar a Armin. Eu vou ajudar a Armin, a Sueli... Ah, blá blá, ah, o Zezinho Não sei quem Eu vou ajudar Entendeu? E ele vem e me ajuda Ô oh, menina, toma cuidado Você tá fazendo merda Quem já não ouviu isso? Quem já não ouviu? Você é médium, você ouve Lógico que você ouve Aí Os preto velho, coisa mais linda Não é? Aí vem, sabe? Os ciganos, para quem tem ligação. Ah, os orixás, né? Coisa bonita. Oxóssi. Xangô. Olha o Xangô aqui, ó. Olha, gente, é o ano regido por ele. Olha o que está acontecendo. Perceberam os político se engalfinhando, vai acabar essa parafernália. A justiça tarde, mas não falta. Essa força existe. E quando você se conecta a ela, você assume a sua mediunidade. É. E tudo na tua vida começa a mudar. Você pode não conquistar tudo o que você quer, mas você vai conquistar tudo o que você precisa. Nós não estamos aqui para passarmos feito viajante que vende sapato, para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para viajar em nós e distribuir o que tem de melhor Entenderam? Vamos distribuir, igual você vai numa igreja evangélica, ele se, porque É Deus, porque é Deus que o pastor é Deus. Me fala. Você vai vai falar com Deus lá na igreja? O outro vem de meia falando que é não sei, para saber andar no caminho. Dá licença, gente. E eu preciso disso. Você quer Deus para você? Saia do homem, tá? Saia, saia do homem, eu sempre falo isso pra vocês. Fome semelhança da gente. O que, que é isso? Semelhança de alma, isso sim. Mas ele não existe Deus com forma humana. Não existe, existe. É uma irradiação muito grande. E quando nós nos ajoelhamos diante de nós mesmos, nós estamos nos ajoelhando a Deus. Mas a Deus da alma. A Deus que está nos fortalecendo naquele momento, que é a força do universo. Parem de ver Deus como se fosse um velho. Com aquele dedinho assim, entendeu? Entendeu? Ele não tem dedo. Não é? eu, eu sinto muito dizer, estou decepcionando vocês. Mas Deus não tem dedo. Não, ele não tem dedo. Uhum. Quem tem é você, sou eu, graças a Deus, né? Agradeço. Entenderam? Nós somos médios de Deus também. Porque quando nós acionamos o bem... Sem dessa gratidão, nós estamos movendo a energia divina. É o nosso quanto divino. Desculpa! Eu não me conformo. Das pessoas pegarem um cristal e colocarem de enfeite. Tanto sacrifício, milênios de anos. Evangélicos jogam fora. É a sustentação do nosso planeta. Eles estão pisando no cristal. E falam que nós estamos idolatrando. Eu prefiro idolatrar um cristal do que idolatrar aquele que está lá vendendo chapéu para ficar rico. Sacaram? Olha a força disso, gente. Ele sustenta todos nós. A força eletromagnética vem disso. Grande parte. Se eu estou aqui falando com vocês, é graças a isso. Que está em tudo, o quartzo. Não existe Deus nessa partícula? Não existe? Não existe Deus na Terra? Não existe Deus nesses elementos? E nós somos isso. Então, quando você perceber que está tumultuado, está tudo te atingindo, vá, vá com toda a sua força Adeus. Se ajoelhe, fique em pé, sentado, como você se sente melhor? Porque Deus não tá nem aí se você tá ajoelhado ou não, olhando pra baixo ou pra cima. É a tua sensação, é a tua realidade, é a tua verdade com Deus. Depois você me fala se melhora ou não. Sacaram? Ah, posso falar com o cristal? Não. Você pode falar com qualquer coisa na mão. Isso, gente, é o que você sentir. Quem quiser mais, eu vou parar por aqui, que eu já cansei. Entra lá no meu WhatsApp, manda o um recado. Eu vou fazer um precinho bem legal. Vou juntar de 5 e 5, 10. Vou ver quanto dá para pôr de um metro de distância. Vou marcar data. Faço uma lista, né, de... De mandar lá, como eu esqueço o nome de. Que manda para todos sem um saber do outro, né? Pelo celular. E vamos, vamos, vamos falar a respeito disso, que é muito importante hoje. Eu vou dar muito mais para você, porque é assim que você vai se encontrar. Não adianta eu falar de um por um, ah, você. Teve isso na infância, você estava pegando fogo, teu pai viu pegando fogo com você no colo, ficou... Não. Você vai buscar isso dentro de você. O outro vai buscar o que ele tem. É nessa roda que cada um vai compreender a mediunidade dele e distribuir. Ele vai abrir pra fora e vai fechá-lo de fora pra dentro. A não ser... Na percepção para doar. Sacaram? A mediunidade é isso. A mediunidade é pura. E todos nós somos médiuns. Tá bom? Anota aí o meu telefone. Do, é o WhatsApp, tá? 99675. 5250 o código de área são paulo 11 para quem tiver morando em algum lugar mais distante a gente dá um jeito nós vamos... eu vou ver se eu consigo se alguém me implanta e põe alguma coisa de zoom alguma forma de fazer online um grupo 11 9999675 5250. Eu vou pôr na descrição, tá? Do vídeo. Eu vou escrever lá embaixo. Eu peço desculpa pra quem eu não, não vi aqui, não falei o nome. Mas é que não tá subindo esse trem aí. A Viviane também tá aí. Essa fotógrafa maravilhosa, né Vivi? A Vivi já fez tratamento também. Tem várias pessoas aqui que fizeram. Manda pelo WhatsApp. Eu vou... Organizar grupos Aí eu aviso Vamos fazer num preço bem Quarentena <risos> Tá bom, pessoal? E também para quem quiser fazer Atendimento online comigo Olha, uma coisa que eu não fiz Nem quando eu comecei tá 150 reais Até enquanto durar a quarentena E um tempinho, tá? Porque meu preço é o dobro disso Agora na quarentena 150 reais Você pode agendar o um horário Entra em contato Agenda o um horário comigo E nós vamos fazer online que é o mesmo efeito Mas aí é para uma pessoa só, né? Uh, tudo funciona com depósito bancário Porque eu, eu ainda não sei fazer aquele esquema de cartão De não sei o que pelo, pelo celular E assim que é, vocês me mandam um comprovante Caiu Pronto, né? Então, vamos fazer? Vamos. Você quer melhorar? Quer. Quer aprender mais? Quer. Então, o quê? Não vou pensar mais na Claudinha. Quem é a Claudinha? Na, na Claudinha? Que bom que você não vai mais pensar na Claudinha. Eu amo preto velho, os Preto Velho, todos da Umbanda. Eles são lindos, maravilhosos, eu também. Caboclos e boiadeiros, eu também. Caboclos, então. Salve Oxóssi da Mata, salve! Eu sou filha de Oxóssi, é, de Nanã e de Oxóssi. Olha só que dupla! Já pensaram? Salve, Oxóssi, salve Nanã, Nanã Buruquê, né? Eu não recebo. Eu não vou, eu não sou, não, não, não, eu só vou para receber energia mesmo, para passar e me, e me limpar. Mas eu amo, eu gosto, está dentro de mim. Eu sou carbono, sou terra. Eu sou o ar, eu sou a água, né? eu sou o fogo. Como que eu posso negar isso? Não dá pra negar. Isso é a nossa força. Isso está dentro de nós. É a nossa irradiação, tá bom? pessoal vão lá no youtube por favor que eu preciso chegar a mil pessoas a mil pessoas me curtindo para a gente fazer um bem bolado pelo youtube tá me curtam tal tá? já tá com quase mil tá faltando só 110 pessoas tá vocês indo e compartilhando vão vir outros compartilha tá compartilha esse vídeo também porque esse aí eu não sei se eu vou baixar no youtube tá muito longo Tá bom? Eu tô... Ah, me sigam lá no... Lá no Instagram também. Eu tô em todas agora. Tô, tô em todas. Resolvi, resolvi ficar... Ah, tem que pôr pra fora tudo isso, né? São coisas que vêm pra mim, vêm pra gente. Eu não vou buscar em outras formas. Conheço há tantos anos. Sabe que é meu, né? Não fico lendo nada. Eu sento inspirada e vou falando. Tá bom? Um beijo grande para todos vocês. Até a semana que vem, ou a qualquer hora que me dê na louca de entrar. Ou lá no Instagram também, que daqui a pouco eu vou postar alguma coisa lá. Paz, luz e harmonia. Gratidão.